Que os seus braços sejam meu leito, sem temer o calor suspeito e uma eterna paixão de uma eterna paixão E que seus lábios sempre me afaguem Para que eu sempre sinta a coragem e a sua E que ao teu lado eu me alimente Se for preciso que me esquente No apago de suas mãos No apago de suas mãos E que o teu nome sempre foi E que os teus pássaros nunca foi Como foi a meu? Eu serei sempre o seu menino, recebendo o seu carinho E te chamando de minha mãe, meu amor E te chamando de minha mãe, meu amor E te chamando de minha mãe